Chocolate vai se dar mal. Claro, claro que pode contar comigo, José. Ainda mais se for pra ajudar essa menina.